Oi, gente, é um prazer vir aqui e contar um pouco para vocês do Núcleo de Arte Impressa. Eu sou a Helena Canaã e sou a coordenadora deste grupo de pesquisa e extensão dentro do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O nosso foco tem sido o que eu estou chamando de pós-gravura, porque nós pretendemos e a nossa intenção é pensar essa gravura ampliada, essa gravura expandida, ou seja, arte impressa, não somente dentro dos moldes tradicionais e convencionais da gravura, mas pensar Outras matrizes, modos de gravar e de imprimir, ou seja, de multiplicar a imagem, ainda dentro né, de um bidimensional. Com isso, nós trabalhamos com cartazes, com arte de rua, com arte performática, vestíveis, nós é, também pensamos a roupa, pensamos o corpo, enfim, através de pensar esse múltiplo, nós conseguimos expandir para vários modos de apresentação, tanto de, de criação quanto de apresentação. Então, o pessoal aqui do núcleo, que tanto nós temos participantes da comunidade quanto da graduação e pós-graduação, e dentro da pesquisa também nós atendemos o pessoal da pós-graduação, que vem dentro do ateliê para pensar esses modos de criar uma imagem que vai ser expandida. Vou deixar então com alguns participantes que vieram colaborar também com esse vídeo e que a gente vai contar o que foi feito, o que foi possível dentro desse ano de pandemia, comentar alguma outra coisa que a gente conseguiu atingir anteriormente, mas principalmente dentro de, desse ano em que a arte foi tão importante para que se pudesse né, sobreviver e ter momentos de criação e de exaltação. Oi gente, eu sou a Andrea, faço parte do Núcleo de Arte Impressa desde 2019. Nesse ano de pandemia, né, bastante atípico que a gente passou, eu queria destacar de forma especial a relevância que o grupo teve para mim como realmente sendo um aproximador. Né, fazendo um pouco esse contraponto com o que o isolamento social foi, né, do artista do seu espaço de trabalho muitas vezes, né, esse afastamento do ateliê, que para mim foi uma coisa que estava me impactando muito desde o começo, mas que certamente poderia ter tido um impacto muito maior se eu não tivesse contado com com as experiências do núcleo foi esse afastamento dentre as pessoas mas também um afastamento muito forte ao longo do ano a gente conseguiu e mantendo esse contato né da online da forma que era possível a gente continuou estabelecendo as discussões trazendo alguns debates para o próprio grupo mas, principalmente, a gente teve muita troca de informação e muita troca de experiências de como cada um estava conseguindo explorar né esse fazer em gravura, esse fazer em arte impressa de dentro de casa, né buscando outras ferramentas, buscando outras soluções, não dispondo muitas vezes de itens básicos, como para nós seria a prensa, seriam outros materiais que a gente dispõe no ateliê. Então, essa, essa troca de soluções, essa busca por novas formas de continuar criando... Certamente foi um ponto de grande relevância para a minha produção nesse ano e com certeza também um grande impulsionador, né? um grande apoio para que eu seguisse com a minha produção de maneira ativa e seguisse trabalhando e desenvolvendo minhas questões, principalmente num ano como foi esse, né, que se faz tão necessário que a gente siga se manifestando, siga atuando e siga estando presente nos nossos contextos. Eu sou Álvaro Gonçalves, estou no Nai desde 2018. Eu sempre fiz fotografia, sempre trabalhei com fotografia, sempre me identifiquei e me apresentei como fotógrafo. E foi assim que eu entrei no grupo. Só que hoje, apesar da fotografia continuar sendo minha principal forma de expressão, eu não consigo mais me apresentar como fotógrafo. Né? E o NAI foi fundamental para esta mudança. Foi no grupo que eu... Consegui perceber a fotografia como arte impressa, mesmo como a fotografia de forma expandida. E a partir daí eu comecei a fazer a fotografia de outra maneira, utilizando materiais que eu não utilizava antes, pensando formas, pensando o sair do normal, sair do senso comum. E dentro do nosso projeto, fica em casa. Eu iniciei pesquisa sobre como fazer uma fotografia em tecido a partir do desbotamento provocado pelo sol. A ideia se deu a partir da observação de um guarda-sol que eu tenho aqui no fundo do meu quintal, que ele foi desbotando com o tempo, e esse desbotamento provocava manchas nas áreas que não eram expostas ao sol. Então eu pensei, por que não fazer uma fotografia e utilizando desta técnica. Eu desconhecia até o momento. É um processo lento, muito demorado, mas não usa produto químico, pelo menos não na hora da obtenção da fotografia e, portanto, não agride a natureza. E, para um primeiro teste, eu já obtive um resultado bastante animador. Olá, meu nome é Caroline Gaiuso, eu faço parte do grupo de Arte Impressa desde 2015, onde eu participo de atividades de extensão de pesquisa no campo da arte. Junto com os meus companheiros de grupo, nós podemos nos aprofundar em questões referentes à Arte Impressa e também estudar algumas características da gravura, como a multiplicidade, a repetição, a forma e a outra forma e identificar algumas dessas características no trabalho de cada um. Nós também podemos ter contato nas atividades de extensão com diversas técnicas de produção de matrizes e de impressões através de cursos dados por professores e artistas de outros estados e outros países. E também incorporamos isso na nossa produção e na nossa pesquisa. Durante a pandemia eu pude continuar minha produção em casa com um formato menor do que o oferecido na matéria de gravura da URGS, mas também justamente podendo explorar essas questões da gravura, como a repetição, o módulo e formar uma imagem maior a partir desses múltiplos. Eu também incorporei uma uma forma de produção mecânica de pontos e através dessa repetição formando uma massa que marca o papel no formato da sombra de objetos de casa e ateliê que atuavam como uma máscara que não deixava passar essa luz. Oi, eu sou Maria Ana e eu sou integrante do Núcleo de Arte Impressa desde 2019. Me interessa no NAI essa troca entre um referencial teórico e uma abordagem mais prática. A gente estuda muito técnica e troca muito informações sobre técnica uns com os outros, inclusive, às vezes, trazendo pessoas que são de fora da universidade ou de outras universidades para fazer cursos, que são abertos a pessoas também que são de fora do núcleo, Mas também tem uma troca de teoria e de um referencial poético, filosófico, que é bem interessante para nossa pesquisa individual. Essa coisa do ateliê coletivo em gravura é muito enriquecedora, porque vê outras formas que as pessoas uh, produzem se transfere de uma forma muito ampliadora para o nosso trabalho, para o trabalho de cada um individual. E a Helena, como professora e organizadora do grupo, busca sempre trazer referencial e trazer informação técnica que auxilie na proposta criativa de cada um, sabe? Durante esse ano de pandemia, em que as coisas foram muito dificultadas, porque não teve como ter o ateliê coletivo né, nesse espaço físico ali do IA, o que é muito importante para nós, porque lá tem prensa, e muitos materiais que a gente não tem acesso em casa mesmo, foi muito importante o contínuo desse contato, porque mesmo antes da volta das aulas ERE, a gente já estava trocando, falando sobre como estava conseguindo produzir, o que estava fazendo, e depois a gente começou a ter encontros também virtuais, inclusive fazendo apresentações sobre os nossos trabalhos, e isso foi um eixo de ligação com a universidade nesse tempo em que a gente não sabia muito bem quanto tempo ia ficar sem aula, de uma forma, de um certo limbo existencial, assim. Então, foi uma troca bem, bem enriquecedora intelectualmente. E nós, inclusive, fizemos um vídeo que foi enviado para Bigay, uma amostra argentina de arte impressa, que ia ser física, mas daí foi transferida para esse espaço virtual também. E continuamos, assim, sempre em contato. Acho que foi uma boa extensão na nossa própria vida real do que é esse trabalho, sabe? Oi, meu nome é Amanda, sou integrante do núcleo de arte impressa. E nós nos sentimos muito honrados de ter diversas parcerias que foram muito importantes para a nossa história, como, por exemplo, outras universidades, como a PeL, a UDESC, a Universidade de Campinas e internacionais, como a Universidade de Córdoba. Também outros grupos e professores aqui do Instituto de Artes, como a professora Maristela que também pesquisa gravura e é uma grande parceira em diversas ocasiões. Outros institutos de dentro da universidade, como o Instituto de Física, o Instituto de Geologia, que foram nossos parceiros em algumas situações já no ano passado. Também instituições de fora da universidade, como o Instituto Goethe, o DDC da URCS, por organizar atividades culturais importantes como o Dia da Cultura. A todos os colegas, participantes e coordenação do NAI, e os esforços de compartilhar conhecimento com toda a comunidade acadêmica e comunidade geral. E gostaríamos de agradecer especialmente à Galeria de Arte do Instituto de Artes, pelo convite, professora Maria Ivone, para participar dessa movimentação e falar um pouco sobre os projetos de pesquisa e extensão de arte da URGS. Então, obrigada.